de receber. Como ela é linda, né, é é gente? Gente, é linda. Olha <risos> quem fala. Muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú hoje com a queridíssima Milena Machado. Ai, Obrigada, amor. meu bem, Eu que adorei o teu convite. Obrigada. Olha, a Milena é do Auto Esporte da Globo e achei curioso porque, <risos> ó, o objeto, um deles, claro, que ela trouxe aqui pra mostrar pra gente. É um carrão da Barbie, já, é. né, pra começar. É curioso isso, é, né? É. Porque brinquedo de menina geralmente é a boneca, né? Mas desde criança eu sempre fui assim, ó, fanzona do carro da Barbie. Era assim, meu sonho de consumo bastava ser a Barbie, tinha que ser o carro da Barbie. Mas também, né? Olha Mas que também... carro da Barbie, né? <risos> um Corvette, né? Conversível, Lindo. um carrão americano. E essa minha Barbie era muito politicamente correta, olha só, que bacana. É, é uma Barbie muito consciente, porque ela tá dirigindo descalça hum. e o de patim dela tá aqui, ó. Ai, não ah, aguenta ela. Tem corta a Ai, gente, que gracinha, olha aqui. Ah, ela é patinadora, ela ela tá toda é Patinadora. Mas não que pode, né, demais. dirigir com esse salto, com esse ferrinho. Não, não pode. Olha, super ela foi consciente. Descalça. É, descalça pode. Que máximo! E, e essa, essa, essa boneca você ganhou quando? Olha, essa boneca eu tinha, sei lá, talvez uns oito anos de idade por aí e guardei guardei porque significou muito mesmo os brinquedos não eram assim tão é, bonitos como os americanos né então ter uma Barbie significava muito era sinônimo de muita coisa bem né bem. então era um presente importante de alguém que gostava muito de você e principalmente que tinha se planejado para realizar esse sonho de quem você ganhou? da minha avó ah, da minha que avó bacana. materna que ganhei. Bacana. ganhei a barbie num ano eu ganhei a Barbie e o Ken, o ah, casal, ah, e no outro ano eu ganhei o carro. Amém. Ah, Punha muito eles para dirigirem assim, para passearem de carro e ela sempre guiando. Acho que desde pequena. Que chora, olha que legal. <risos> eu sabia que carro era dela, é, né? O carro era da Barbie e que as mulheres tinham um grande, um grande papel, um grande espaço a ocupar, né? Que interessante, né? Interessante. Interessante mesmo. É a mensagem, eu acho que talvez a família passe. Meus avós sempre trabalharam, minha avó, minha mãe, minhas tias a gente montava umas casinhas você fazia isso também ah. é, aqui eu fazia exemplo, desfile em torno da piscina o chá o aniversário né e trocava de roupa faz a caminha e com caixas de sapato a gente recortava aqui era a cozinha aqui é o quarto porque a casinha da Barbie eu não ganhei não, <risos> a casinha que não tinha, né a casinha, a casinha hoje é um palácio assim, é. mesmo, aqui já era caro, aqui também a casinha então era assim, brinquedo de menina muito rica, a casinha eu não ganhei, tinha que ser a minha imaginação, então eu pegava várias caixas de sapato e que fazia massa, né? os aposentos, né? Da, tipo, da olha, olha, já antevendo essa história dos containers hoje, né, Mais que a gente vê isso. em vários lugares aqueles containers encaixados que estão virando casa, é, olha, é. que legal. A frustração é que a caixa assim, na horizontal, a Barbie não cabe, né, então ah. tinha que ser na vertical. Sempre. Ah, é. entendi, Então a gente fazia altura. assim. E que não tinha, bacana. como você falou, muitos acessórios disponíveis dessa boneca, mas a gente tinha que misturar com os de outras bonecas, né? E criar, às vezes, recortava. Mandava fazer roupinha na costureira não, ou a própria retalhos. pessoa fazia. Você é. sabe o que eu aprendi a fazer? Tricô. Com uma tia, tricou com a minha mãe, crochê com uma tia e bordado com outra. Prendada, gente. Aprendi quando era criança. Justamente por causa das bonecas. Como não tinha muita, muita roupinha, opção, muita roupinha, é. então eu fazia tapetinho de crochê, roupinha de crochê, cachecol. Me Essa querido. eu aprendi com a minha tia do lado da minha mãe. Que legal. Minha tia nazira. E onde você guarda ela hoje? Numa caixa. Ah. Mas, é. mas não, você é. guarda só ela de brinquedo ou tem não, outros? Eu tenho outros, é, é eu tenho é. outros. Eu tenho uma boneca que tinha um becinho que chamava Mami, empurrava um nenezinho assim. Sempre gostei dessa coisa de família. Então você vê a Barbie e o quente, a seu casal. E você guarda porque você não consegue jogar fora porque é uma coisa importante, traz boas lembranças pra você, existe um certo apego, ou porque você tem essa coisa de querer passar para o filho, pros netos é. tal? De verdade? Eu sempre fui uma criança muito consciente do, do meu redor, do que estava acontecendo fora dali, né? Sempre tentei me colocar no lugar do outro. Então, é, eu via que tudo isso não era só importante para mim. Então, foi importante também, por exemplo, para essa minha avó. São brinquedos dessa minha avó que trabalhava. Ela tinha um marido que tinha é, tido vários derrames e tinha sido obrigada a parar de trabalhar. Então, ela assumiu a parte da casa e os cuidados com ele e ainda trabalhava e ainda fazia esses agrados. E sem ela falar nada, porque ela nunca passou nada disso, mas... Eu percebia, eu observava. Então eu via o quanto significava isso pra ela. E eu sempre cuidei super bem de todos os brinquedos, você vê. Eu brincava com a minha irmã, Mas tá dividia e tá inteirinho. E olha o cabelo dessa boneca que bonito, ó. É... Também tá inteirinho. Então eu guardo é, em consideração a ela, principalmente. É viva? É viva. Ah, que bacana. São brinquedos que me fizeram muito feliz mas também em consideração a ela. E se um dia eu tiver filhos e eu puder passar esse tipo de consideração, eu acho que vale. Ai, que delícia, gente! Começamos <risos> bem, hein? ó? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de já curtir esse vídeo, dá um like aí pra gente, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda no seu Facebook, manda pra todo mundo conhecer um pouco mais da história da Milena Machado. <música> Vamos lá, Milena. Vamos abrir o seu baú. Pra onde vamos agora? Uh, eu que escolho. Sim, à vontade. Hum, tá bom. Olha, é, eu vou escolher esse, esse troféuzinho aqui. É, é um troféu de honra ao mérito. Eu ganhei esse troféu na minha oitava série. Como eu sou do interior, é, então eu passei 11 anos no interior, em São José dos Campos, que é uma grande cidade hoje em dia, na época Sim. já era grande, então nem tanto interior assim, mas eu vim de lá pra cá e aqui as crianças se comportavam de uma maneira muito diferente do que as do interior. Eu tava acostumada com é, brincar de amarelinha, pular elástico, queimada... É, Dividir a, a, as bonecas, sair na rua pra andar de bicicleta, muita coisa coletiva, assim, uhum. né? E eu me lembro que eu sofri muito, porque aqui eu não fazia mais nada daquilo do que eu fazia, a minha infância mudou radicalmente. Então eu pulava corda na sala do apartamento de casa e a vizinha ficava brava. E eu me entendi porque ela ficava brava, mas. Parecia um terremoto, acho que na casa dela. Imagina, né? Pulando, lá pulando, em cima, é, pulando. É, batendo a corda. É. Pois é. E aí eu me lembro que eu tive dificuldade para conviver com as crianças das escolas por onde eu passei, porque eu era muito tímida. E aí, na oitava série, eu decidi mudar de vida. Eu falei: não, agora vai ser diferente. Agora eu não vou terminar a oitava série se eu não arrumar um namoradinho. Oh, pois Você metas! Festas. Metas! Olha! Ser é convidado a ir para as festas. Eu lembro que eu queria muito uma calça jeans. Estava na moda, começou a moda da calça jeans. Eu falei, eu vou agora comprar uma calça jeans e um bacana. monte de coisas. E aquilo eu fui fazendo naturalmente. Eu sempre fui boa aluna. Mas quando chegou no fim do ano, o colégio, eh, todos os professores, por unanimidade, decidiram homenagear um aluno. Com esse troféu de honra ao mérito, foi a primeira vez na história da escola. Porque eles viram a evolução dessa criança, desde quando ela chegou até aquele aquele momento. E eles achavam que aquilo precisava ser valorizado, porque era um aluno mais completo. Naquele ano, para perder a minha timidez, eu me inscrevi num, num grupo de teatro e apresentei uma peça. E tinha gente que nunca nem tinha ouvido a minha voz. E aí, pra minha surpresa, eu tava achando que iam chamar a minha amiga, que era a melhor aluna da escola, né? E até brinquei com ela, né? E o troféu de honra-mérito vai, para. Eu falei, vai lá, Luciana, é você. E enquanto eu falei, o diretor da escola falou meu nome Sim, é ao mesmo tempo. Vai. E ela não foi, ela falou, não sou eu. Aí eu fiquei, quem é, quem é? E todo mundo, é você, você. Eu falei, eu? Olha, que bacana, você e foi aí escolhida. Fui eu, homenageada pelas notas. E pelo desenvolvimento. E, e, e esse, esse troféu, além de ele ter sido uma surpresa muito grande, eu percebi que vale a pena. Então, isso é uma mensagem que eu. Que eu é uma lição que eu aprendi na minha vida muito cedo. Isso me estruturou para minha vida adulta. Então, foque, tenha clareza, autoconhecimento, veja o que você precisa, o que você quer, vai atrás, que olha. As pessoas reconhecem, né? E se não reconhecerem, se não tiver um troféu pra você? Mas você se tornou uma pessoa melhor. Sim. Alguém percebeu, fez a diferença principalmente na sua vida. Sim. Eu achei muito bacana. Esse colégio de Santo Agostinho, ele, é... ele foi uma delícia. um ginásio que traz muitas histórias. Falando em viagens, eu trouxe uma lembrança de viagem aqui. Eu adoro viajar. Quem não, né? Quem não, né? É e sempre eu trago alguma coisa eu tento vivenciar em cada país é alguma coisa daquela cultura e acho isso muito bacana é rico Sim. é como você é, se você colocasse realmente no lugar do outro, Experimentar né? A calça um de né? E eu em uma das minhas viagens, eu estive em Dubai. Então tô, foi a primeira já pensando, vez. Eu que era uma burca, mas não é burca, <risos> né? Tem outro nome. Tem não outro é burca, nome. É. Eu, eu estive é, em Dubai e foi a primeira vez que eu fui para o mundo árabe, estávamos eu e um amigo meu, o Marcelo, Marcelo Perozco, <risos> que eu adoro. Linda, isso. E aí a gente esteve lá numa loja para comprar algumas coisas de lá pra gente usar na decoração da casa e o vendedor mostrou as roupas que eles usam né então essa aqui é uma como se fosse uma túnica que as mulheres usam elas usam calça jeans hoje e essa, essa túnica aqui é das mulheres jovens quer que coloque? quero, saber? quero! É, a tua entra... é das mulheres jovens então elas então elas se fecham aqui por cima, que eu não vou fechar por causa do microfone. Lindo, mas elas né? podem mostrar as pernas, ó. Que de calça que é isso aqui, olha só. Legal, lindo. né? Diferente, né? E aí as mulheres é, casadas precisam cobrir o rosto. As solteiras vão assim no shopping, cheias de joias e tudo bem. Ah, o cabelo elas escondem também, é. mas o rosto elas podem mostrar. E, e lá ele acabou colocando na minha cabeça como é que era. Dá-se umas voltas aqui, que eu não sei também como é que é, né? Pra segurar. Pra segurar. E aí, aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer pra vocês verem. Tem esse véu aqui, e é um véu duplo, ó, tá vendo? Uh -huh. E aqui tem um buraco que é mesmo pra elas comerem. Porque então elas podem levantar esse véu e não mostrar o pescoço, né? Então o traje todo seria algo assim. Cobre o nariz. Agora eu vou descer, ó. acho que é para as pessoas enxergarem melhor. Cobre o nariz, põe esse, esse véu para cobrir a cabeça, né? E aí na hora de comer, levanta só esse, dá para ver minha boca aí? Aham, uh -huh. e come. E come por esse, é assim que elas fazem. E aí eu não só comprei a roupa, como saí com essa roupa. Ah, claro, é né? claro. E aí, você se sentiu? E foi uma experiência incrível. Enquanto eu estava com a minha roupa de ocidental, eu não chamei a atenção de nenhum homem. <risos> eu posso falar isso hoje porque eu era solteira, Marcelo, meu amigo, imagina, enfim. Mas a partir do momento que eu me cobri, quase todos olharam. É incrível assim como eles valorizam a mulher coberta, como eles desprezam a mulher descoberta. Arrumam o cabelo. Ih, obrigada. Como eles desprezam a mulher descoberta, eles acham isso um absurdo, a mulher se mostrar. Ignoram mesmo, Eles né? ignoram mesmo. E eu quando tava com a roupa, com esse traje típico, mas o, os homens passam, eles olham nos olhos. E também, que olhos, <risos> né? Ah, vamos combinar? Olha que cor de mel, maravilhoso, e, lindo. Obrigada. E essa foi uma experiência incrível. O Marcelo também se vestiu. Mas o Marcelo não deu, né, Má, pra disfarçar, porque ele tinha feito a barba. E lá todo mundo segue o shakes, <risos> e os shakes só usam barba, então todos os homens usam barba. E todo mundo sabia que ele tava fantasiado, mas eu, assim, passei direitinho. Essa é uma máquina fotográfica antiga. E Pentax. Ela tem muito significado, essa Pentax, porque foi nela que eu aprendi a fotografar. E isso tem a ver com a minha profissão, né? É incrível como através desse quadradinho aqui a gente consegue selecionar o mundo, né? O olho te dá uma visão 180 que muitas vezes você se perde nela e não capta detalhes, não né? Não foca no que tá ali. Não foca, não saboreia, né? Como é, como é difícil a gente... Verdade. Não é? é. E às vezes Prestar você... atenção no que realmente vale, vale a, pena. a pena mostrar. É. E quando você coloca a câmera no rosto, você é obrigado né, a fazer um foco onde você quer e a enquadrar alguma coisa, tirar e colocar alguma coisa. Verdade. Então eu acho que essa experiência da fotografia e é uma profissão que vem de família, é, é algo... Quem é fotógrafo na família? Minha avó, essa ah, minha avó materna, meu avô também, marido dela, bisavô, enfim, Maria. são algumas gerações. Que interessante. E... e eu falo que isso me ajudou muito também na vida como um todo. Treina muito olhar, né? Hoje a gente está acostumado com o celular, dá um pouquinho dessa sensação, mas é muito diferente você olhar num quadradinho e, e fazer uma foto. E você fez curso de fotografia? Fiz na faculdade. Ah, e tá. Minha avó me deu várias dicas, ah. né? A gente chegou a trabalhar juntas também. Isso eu acho uma outra coisa incrível, assim, que é, da relação entre gerações, é, as que passaram, hoje em dia, as que estão as mais. Jovens têm muito a ensinar, né? Porque a tecnologia impõe Sim. muito isso. Mas os mais velhos também têm muita coisa a ensinar. Eles não estão ultrapassados, né? A experiência de vida, gente. Já ter passado por aquilo, já ter visto quem passou, já saber o que vai acontecer. É, sem dúvida. É. Sem dúvida. Então, essa é uma coisa que eu valorizo também, assim, o um, um idoso. Aliás, esse até é um outro tema que tem a ver também. É, eu lembrei porque... É, eu, eu tenho uma causa pessoal que eu me envolvo bastante, que tem a ver com esse chaveiro aqui que eu ganhei do meu amigo de aniversário, Maurício Schorsch. Feliz aniversário! É, né? Ganhei ano passado. E aqui tem uma imagem, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar. É de uma campanha que eu fiz, tá dando aí? De uma campanha. É a sua imagem. Isso. Tá. Um anúncio que eu fiz para uma campanha que se chama Surdo é quem fala. E essa campanha foi para criar uma conscientização é, social a respeito da deficiência auditiva, né? Eu tenho uma prima, que é contemporânea minha, e ela teve meningite quando criança e perdeu 90% da audição. E a gente até chegou a estudar juntas, é, a mãe dela atrasou ela um ano, fez ela fazer um ano de novo para a gente cair na mesma classe. E a minha mãe também pediu para a diretora para a gente estar tá na mesma classe, não só no mesmo ano. E aí tinha todo um trabalho de... De parceria, né? Que as professoras sabiam como lidar com ela, mas sempre tinha que dar uma lembradinha, Sim. né? Então tinha que lembrar a professora, então tia, fala de frente, a Melissa não tá vendo você. Porque a minha prima Lê. faz leitura labial. Ah, que bacana. É, porque toda vez que você precisa de uma língua, você depende que o outro também. Aprenda é aquela língua, livros, no né? caso das libras, é. né, então é, o deficiente auditivo que não é oralizado, ele depende das libras e para o outro entender, também tem que saber libras, senão não tem a comunicação, a é. troca. Então ela, é, sabiamente, é, conseguiu ali, e é, com muito esforço também, é, ensinar a minha prima a falar. Então eu fiz essa campanha... É, não só pela Melissa, mas por todas as pessoas com deficiência que aparecem na vida da gente ou em alguns momentos que a gente está deficiente e que vale a pena a gente se voltar para o outro e empatizar com o outro e de alguma maneira ajudar. Eu aprendi muito com a Melissa, eu aprendi a falar melhor, articular bem, e hoje eu sou reconhecida pela minha dicção, pelo meu padrão vocal. Eu aprendi a falar olhando nos olhos. Pra mim não é problema nenhum falar olhando nos olhos. É, né? você olha bastante mesmo. E, e eu acho isso ótimo. Olhar nos olhos é um ótimo sinal. É, e ótimo, se, ótimo sinal. E se concentrar na pessoa. Porque às vezes a pessoa, ela tá falando uma coisa com você e ela tá olhando pra outra coisa. E a cabeça dela tá voltando ali. E ela já não tá mais falando tão direito. E a expressão dela combina mais com o pensamento do que com o que ela tá falando. né? assim? Aham. Ela não fica meio assim, meio boba, é. né? É. Então, por isso que eu digo, sempre, sempre vale a pena. O outro sempre tem alguma coisa pra passar pra gente, mesmo que a limitação seja dele. Não é problema teu, uhum. a limitação é dele. Mas sempre tem alguma coisa que inspira ou cutuca o teu potencial e faz você se desenvolver. É e todo mundo tem né, uma deficiência, Exato. né? É Exato, a gente eu tava pensando, vive, todo, mundo né? é. todo mundo tem uma limitação, né? Todo mundo tem uma limitação. A última lembrancinha que eu trouxe, é, ela também tem a ver com, com a minha profissão. E eu acho que a profissão, o que a gente escolhe para trabalhar e para fazer é muito sério, né? Embora a gente escolha muito cedo. E essa caneta aqui foi a primeira caneta que eu comprei quando eu comecei a trabalhar em TV. Porque tudo na TV aparece, né? Assim, É a marquinha de batom no dente, é o cabelo com o fio levantado. Verdade. Mas assim, né? Uau! A unha que não tá feita, como isso, né? E a caneta? Eu falei, ai, gente, vou ter que comprar essa ferramenta... Mesmo que muitas vezes ela é cenográfica, né? É que não faz sentido mesmo um jornalista sem caneta. Não, não faz sentido. E a gente quer uma caneta bonita. Quer uma né? caneta bonita. É. E tem até uma frase que... Ai, perdão, não vou saber dizer de quem que é, porque me fugiu o um nome, mas é uma, uma pessoa é bastante conhecida, que diz que a mão do jornalista deve terminar na caneta e num bloco de papel. Hum, né? Perfeito. Hoje em dia vai ter, a gente vai falar que vai terminar no telefone. Verdade. né? No smartphone, que ali já dá pra anotar é. tudo. Mas... é a flexibilidade de um papel, né? a, a liberdade que uma caneta te dá é totalmente diferente. Você, Muitas vezes eu vou em eventos, assisto seminários e eu tô lá fazendo anotações pelo telefone. Mas é incrível que a caneta você reforça o teu curso da tua letra e você sabe que aquilo foi importante. Você faz um asterisco rapidamente, você risca, hum. você puxa uma seta, você vira o papel, você dobra e... É incrível Verdade. como isso daqui tem muito mais a ver com a expressão um, um, humana e aquilo vai significar mais. E me diz uma coisa, e no esporte como é que você chegou? Já são quantos anos de autoesporte? Sete. Sete, né? Ah, muito tempo, ah. né? Qual a curiosidade que o pessoal tem assim com você com relação a esse trabalho? Que carro eu tenho? Que carro todo você todo tem? Todo mundo me pergunta. Ah, e que e carro é? você tem? Então, eu dou uma disfarçada, eu falo, ah, eu tenho hatch. Ah, ah, o hatch. eu tenho hatch média. Eu dou a segunda dica. Não é tão pequenininho, mas também não é grande. Ah, tá. Mas você não conta, no <risos> Não conto. Ah, não conta, Porque também já compromete, né? E acho que outra curiosidade, é. E aí, você ganha carro do pessoal? Como é que é? Muito, né? Isso. Imagina. É, elas falam, é, que carro que eu tenho, se eles me dão um carro pra eu passear, se eles emprestam um carro, eles perguntam. Mas você já deve ter dirigido muito carro bacana, né? Muito carro bacana. Nem todas as reportagens é você quem faz, é. mas você Sim. já faz. Fez muitas reportagens de, muitas. De, com muito carro bacana, é, né? Dirigi um Tesla, foi super legal no Canadá e ele é realmente autônomo. Eu larguei o carro e o carro foi numa estrada super sinuosa. É aquele que não tem motorista, motorista isso, né? Isso, nível 5, que você tira a mão, tira o pé, tira tudo e ele faz tudo. É o você. futuro mesmo? Qual que é o futuro, Milena, você que tá nesse Olha, meio? Olha, por enquanto, não existe um futuro para todo mundo. Isso vai muito de acordo com o tamanho do país, a territorialidade desse país e com os recursos naturais disponíveis. Então, por exemplo, num país como o Brasil, é, que é extremamente extenso, que autonomia que tem que ter um carro elétrico para você sair daqui e ali? Vou visitar um parente a quatro estados para lá. Eu vou carregar quando? Quantas paradas eu tenho que fazer na viagem? Vai durar meia hora, três horas carregando? Então, não é tão viável, por exemplo, para um país como o Brasil. Falando de São Paulo, para o dia a dia, pode ser? Deixo no shopping, carregando, numa vaca de rua pública que tenha um carregador mais forte, isso pode ser. Uhum. Não só com relação ao combustível, então, se vai ser é, fóssil, se vai ser, por exemplo, elétrico, mas também com o tamanho do carro e com esse nível de de automação, vamos dizer assim, o carro autônomo nível 5, ele, ele tá desafiando muito, porque se o carro faz tudo sozinho, num possível acidente, de quem que é a culpa? Do motorista que não tava atento e não assumiu o carro, Olha. daria para assumir o carro, é da empresa, é da via que não foi bem sinalizada, porque o carro autônomo, no nível 5, ele segue as marcas da pista e você programa uma. ou ele vem assim mesmo, uma distância entre os carros, então se o outro parou, ele para também, para manter aquela distância uh -huh. mínima. É isso que vai outro. acontecendo. Se alguém quer ultrapassar, como é que fica isso, né? Então. É... Tudo isso está sendo muito pensado, talvez não seja 100% elétrico e 100% autônomo, o futuro agora que a gente conhece. Eu tenho tido muita experiência com carro híbrido, eu acho isso muito bacana, para o estilo de vida que a gente leva aqui em São Paulo, sabe? Então, é, usa ao máximo a autonomia dos motores elétricos e depois, quando precisa, falta energia da bateria e tem o, a, o, a gasolina, né, o combustível para poder ajudar e aí se locomove aí. Gente, adorei, adorei as recordações, adorei saber que agora eu tenho uma amiga que vai me ajudar com carros <risos> quando eu precisar. né? esse modelo é bom, pode, essa, pode essa marca é boa, né? Que é alguma noção, ela pode me saber tudo, mas que ela sabe muita coisa mais do que eu sabe. Pode Querida, ajudar, muito prazer. obrigada, obrigada pelo convite. Seu programa é uma delícia. Adorei, adorei conhecer sua história, história. É uma oportunidade pra gente. E você é uma lady madama ah, e eu que não que sabia, eu tinha, não que eu tivesse uma imagem diferente, porque eu não um Tinha uma imagem diferente, mas eu não sabia que você era uma pessoa tão educada, tão fina. Hum, Arrasou, adorei, ó quem fala. Adorei, tá, te admiro muito, viu? parabéns. Obrigada, querida. Um beijo. beijo. Gente, obrigada pela companhia de vocês também. Não vai esquecer de se inscrever, não vai esquecer de já deixar sua curtida aí e de compartilhar com todo mundo que você puder. Tá legal? Ajuda a gente. Um beijão, beijo. até o próximo Furo do Baú. Tchau, tchau. é um programa de recordações, então eu quero deixar uma com você, aqui, Adorei. olha. Adorei! Uma fotinho nossa, pra você guardar no seu baú. Ai olha. gente, que ideia incrível! Vou esperar agora uh, ficar pronto. Que máximo! Adorei Obrigado, o carinho. Hum, Espero que, que você guarde com um carinho de um bom momento da sua vida, como foi pra gente. Pode ter certeza, viu? Daqui uns anos a gente se encontra e eu te mostro. Sabe? Ótimo, combinado. <risos>